Hoje é um dia muito feliz para a Estia e para mim, como diretora da Estia, porque a gente está inaugurando a sala de pré-incubação da Unidade Centro, aqui no prédio centenário da Escola de Engenharia. As incubadoras elas têm crescido o seu papel. A sociedade vem transformando a sua economia baseada em escala industrial para uma economia baseada em conhecimento intensivo. Nesse contexto, as universidades têm ganhado um papel determinante, porque é onde o conhecimento é gerado. Mas a gente não consegue transformar esse conhecimento em inovação e riqueza para a sociedade na mesma proporção. Então, com isso, a URGS tem investido né, na Universidade Inovadora, está lançando uma campanha de uh, uh, hashtag inovação URGS. E nesse contexto, as incubadoras têm crescido o seu papel, porque elas são justamente um mecanismo de transferência de conhecimento e tecnologia né, para transformar isso em modelos de negócios sustentáveis que agreguem valor para a sociedade. Então, a missão da ESTA é essa, né, gerar modelos de negócio a partir do conhecimento intensivo de base tecnológica gerado aqui na universidade. Só que a gente se deu conta que não é tão simples assim gerar essas empresas, nessas né, startups de sucesso. A gente precisa começar muito antes já no ensino uh, empreendedor. A gente precisa fomentar o espírito empreendedor dos nossos alunos, desenvolver soft skills para que eles considerem o empreendedorismo como opção de carreira. Então, a gente fez um edital com o SEBRAE, em parceria com o Parque Zenit e a CDTEC, Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico, para desenvolver uma série de atividades, né, Despertar o Empreendedor, Winter School, Maratona do Empreendedorismo, são todas as atividades que, então, uh, empoderam o nosso aluno né, para se tornarem empreendedores. Uh, depois a gente se deu conta também que a gente precisa criar uma etapa de pré-incubação, né? onde a gente acolhe o aluno enquanto pessoa física, né, com o objetivo então de testar o modelo de negócio, né, mesmo antes de testar e validar o produto ou o serviço. Né, naquela linha de que falhar faz parte do processo, né, o Lean Startup, e que se for para falhar, que seja rápido, né, para que dê tempo da gente pivotar e ter um, uma empresa de sucesso. Então, por isso, a gente participou de um edital junto à SDECT, Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, que é esse edital então que financiou a sala de pré-incubação que a gente está inaugurando hoje e financiou também alguns equipamentos né, de prototipagem Uh, fresadora, torno, para que a gente possa fazer, então, protótipos né, para serem testados né, o seu, seu modelo de utilidade. Uh, e uma terceira uh, novidade é a incorporação do Instituto de Química como unidade associada da Estia. Isso faz todo sentido, porque nós somos uma incubadora de base tecnológica. Então, agora nós estamos ampliando o nosso escopo de atuação envolvendo engenharia, física e química. Né, com essas três unidades de base tecnológica da melhor universidade do Brasil, tenho certeza que a gente tem um potencial gigantesco né, para transformar esse conhecimento gerado aqui na universidade em modelos né, que agreguem valor para a sociedade e que tragam riqueza para nossa região. Bom, a Estia, essa nossa incubadora tecnológica, é uma parceria entre o Instituto de Física e a Escola de Engenharia, que já dura 15 anos. Né. Para o Instituto de Física, ela significa muito porque apesar de ser um instituto voltado né, à ciência fundamental, à natureza, estudar a natureza, ela tem uma contribuição muito importante no quesito inovação. E essa parceria com a escola de engenharia, para nós, é muito saudável. Estimula os nossos alunos né, a, a pensar em aplicação, em tecnologia, a montar empresas, incubar empresas. E é um exercício muito importante para o nosso país, para o nosso instituto, para a nossa universidade. Eu considero a ES ESTE é um exemplo de sucesso entre dois extremos, né, a Escola de Engenharia, que é extremamente tecnológica, e o Instituto de Física, que é bastante científico. Né, e essa parceria realmente rendeu frutos importantes. Ah, recentemente houve a incorporação do Instituto de Química também, pelo sucesso da, do papel do Instituto de Física nessa parceria. E eu tenho certeza que é um exemplo a ser seguido. Né, e, e essa expansão aqui no campus do centro, nada mais reflete do que o sucesso do empreendimento. Certamente aqui no campus do centro, os alunos são mais tem mais o perfil, é né? muito importante esse espaço aqui. Lá no campus do Vale também, tem, tem muitas componentes da escola de engenharia lá no campus do Vale. Esses alunos são abrigados lá, conseguem desenvolver o seu trabalho, estão fazendo tendo, tendo excelentes resultados, empresas premiadas internacionalmente. Então, para o Instituto de Física é muito saudável, o, a Aeste é campus do Vale. E tenho certeza que aqui no campus do Centro esse espaço vai é, prosperar muito bem, com muito sucesso nos próximos... Uh, um curto intervalo de tempo. Meu nome é Alex Câmara, eu sou sócio fundador da Hidrocombus, uma empresa que está sendo graduada hoje aqui na universidade. Nós temos aí já uma caminhada de três anos, onde nós começamos o nosso projeto muito focados no mercado automotivo. Durante esse período nós desenvolvemos uma tecnologia bastante inovadora que está convertendo a água em gás hidrogênio e oxigênio. Essa tecnologia ela tem várias plataformas de aplicação e... Recentemente, a partir de editais de inovação, nós tivemos a possibilidade de aplicar essa tecnologia no agronegócio de uma forma bastante disruptiva, de, uh, utilizando esse conceito para secagem e armazenamento de grãos. O que, que nós fazemos? Nós criamos uma tecnologia que permite a conversão da água, utilizando energia fotovoltaica, energia de rede ou uma oferta de materiais uh, combustíveis também, convertendo eles em calor para fazer o processo de secagem e armazenamento de grãos. Uh, o apoio da incubadora foi fundamental nesse ciclo, onde nós pivotamos ao longo desse período, uh, efetivamente, quatro vezes. Onde nós fizemos uma avaliação de mercado, juntamente com o pessoal do Nage, que nos apoiou nesse processo de avaliação das competências da empresa, e junto com, juntamente com os editais de inovação que nós, nós ganhamos e trabalhamos ao longo desse período, sendo eles o SESI, o SENAI de inovação e também o SEBRAE de inovação. Durante esse período, nós uh, pivotamos os mercados no conceito de experimentação da prototipagem. O que nós fizemos? Nós desenvolvemos as tecnologias, fomos a mercado, qualificamos esse processo na ideia de MVPs, que são mínimos produtos vendáveis, onde a gente experimenta e testa as hipóteses de qualificação, de validação, de comercialização desses produtos. E necessariamente nós verificamos a, a obrigatoriedade de migrar de mercados, visto as resistências que nós encontramos, por ser uma tecnologia bastante nova e disruptiva. Aí, nessa condição, nós já conseguimos celebrar uma uma parceria comercial, estamos fundando uma nova empresa, chamada Hidrocombos e Gás, que vai manter as bandeiras dessa empresa e vai comercializar efetivamente essa tecnologia. Bom, sou o André Gotens, sou uh, sócio, fundador e responsável por, pelo P&D né, da Hidrocombos, que felizmente está graduando hoje. A trajetória da de Hidrocombos dentro da Esha eu acredito que é uma trajetória vitoriosa. Nós tivemos dois grandes marcos, um deles é hoje, e o primeiro foi na data de apresentação do nosso projeto, que se mostrou, felizmente se mostrou bastante deficitário, e por isso a Esha foi importante para a nossa empresa. Diversas vezes a gente questionou o modelo de negócio, questionou inclusive o produto, é, foram feitos diversos testes e foi provado que para empreender não necessariamente é a falta de dinheiro que te impede. É muito mais o empenho, é muito mais a insistência e a resiliência uh, das pessoas que se envolvem com o negócio e compram uma ideia é, e vestem a camiseta. Uh, hoje a gente aprendeu, né, principalmente eu e o Alex, aprendemos que uh, tu não pode mirar o sucesso. Tu pode tentar trilhar um caminho com ele, mas não mirar o sucesso. Enfim, essa história da empresa e vitória é nossa. Bem, eu sou o Henrique, sou um dos sábios fundadores da PrintUp 3D. A nossa empresa é uma empresa que está graduando hoje aqui no evento junto com o evento da Esha. Então é muita honra nossa ser uma empresa de base de graduação, onde dois alunos da graduação que se conheceram na graduação da URGS começaram o nosso processo de incubação aqui na, na URGS. E junto, mais ou menos, também começamos com o processo da criação da Estia sempre. Então foi tudo muito apelado à nossa empresa. A gente está muito feliz aqui de estar participando desse momento. É uma honra para nós, uma empresa graduada da URGS por todo o crescimento, todo o apoio, todo o potencial que foi desenvolvido em nós através da universidade, onde a gente tinha antes ideias, mas a gente teve acesso ao conhecimento de uma universidade através da Estia na figura da Carla, professora e da Silvana, que foram fundamentais nesse processo, nos acompanharam por praticamente todo o processo. Então hoje é muito feliz que eu estou aqui realmente falando um breve relato sobre a nossa história e uma empresa que começou com uma ideia de dois estudantes, fazendo uma impressora no quarto de empregada de casa, hoje nós somos três operações. É uma empresa de importação de máquinas, uma empresa de desenvolvimento de tecnologia e também é, recentemente o Espaço Cowork. Então eu estou muito feliz e estamos aí nos preparando também já para os próximos desafios que vão vir com o tempo. Olá, meu nome é Cristiano, eu sou coordenador acadêmico da unidade física na Estia e é um prazer a gente estar aqui nessa prestigiando essa inauguração da unidade de pré-incubação. Para o Instituto de Física tem sido um prazer e uma honra ser parte da Estia junto com a Escola de Engenharia desde o início. E eu vejo que, nesse momento, a gente tem iniciativas como essa, resultados já como esse, da inauguração da unidade de pré-incubação, num momento que é interessante. A gente está montando a universidade, um ecossistema que, acredito, tem muito a realizar. Uh, a gente vê empresas juniores uh, sendo criadas, e enfim, florescendo, dando resultados. Da mesma forma, existem uh, iniciativas recentes do Parque Zenit, da própria CDTec, uma campanha Inovação URGS que está surgindo aí. Então, eu vejo uh, vários movimentos estão convergindo. E para os estudantes, que no fim das contas acho que é o mais importante em termos de gerar valor para a sociedade, o que acontece é que uh, existem mais oportunidades. Né? Existem oportunidades fora da sala de aula, de o pessoal mostrar seu valor, e realmente colocar valor para a sociedade, que no final de tudo, enfim, é a razão de ser da Universidade. Então, acredito que a Estia, a Escola de Engenharia, o Instituto de Física, a própria URGS estão de parabéns, e a gente ainda tem muito para realizar daqui para frente. A parceria do Governo do Estado com a Universidade Federal é uma parceria de sucesso. Nós já somos parceiros de longa data, uh, temos vários projetos em conjunto, é, com polos tecnológicos e agora com incubadora. E essa iniciativa da incubadora, da ampliação da incubadora, só vem reforçar aquilo que já é um sucesso, só vem nos mostrar que os esforços do governo do estado e os esforços da universidade para criar oportunidades, para gerar empregos e para proporcionar uh, desenvolvimento uh, das empresas e dos nossos universitários uh, são de extrema importância. E esse sucesso se reforça em iniciativas como essa, proporcionando infraestrutura, fazendo com que as oportunidades se abram para que os universitários, os empreendedores, tenham novas oportunidades e que eles possam empregar então dentro das suas empresas incubadas tudo aquilo que eles aprenderam, todas as ideias, para que tenham resultados e que isso resulte para o Estado, em última análise, como geração de emprego e renda. Olá TV Engenharia, prazer falar com vocês nesse momento tão interessante né, da vida da nossa escola de engenharia. Estamos aqui celebrando os 15 anos da incubadora Estia e, em particular, estamos marcando essa data com a inauguração da sala de pré-incubação. É, acho que é muito interessante, é muito bacana ver essa consolidação de esforços. Né? Acho que desde que a gente assumiu a, a gestão da escola de engenharia, a gente... É, se comprometeu com, efetivamente, o desenvolvimento da incubadora. Porque a gente acredita muito que, não só para que uh, a gente possa dar uma uh, uma melhor destinação para os conhecimentos que são gerados dentro da escola, mas também para que a gente possa despertar a vocação né, e complementar o processo de ensino, ou seja, somos muito bons no ensino tradicional, mas certamente tem uma série de habilidades uh, mais complementares que cada vez se tornam mais importantes para que os nossos uh, jovens engenheiros uh, possam fazer frente aos desafios do século 21, Acho que o caminho do empreendedorismo, o caminho da inovação, o caminho da criatividade, né, que de alguma maneira teve dentro daquela primeira formulação que a gente fez, que foi o programa FAIS, que era tentar unir e articular uma série de ações que trabalhavam com essas três vertentes, né, inovação, a criatividade e empreendedorismo. Acho que dentre dessas ações, a, o reforço de energia, a, né, o comprometimento da alta direção da Escola de Engenharia com a Incubodora Estia foi uma das mais importantes. E a gente, nesse momento, veio grande parte daquilo que a gente plantou começando a semear e com excelentes resultados. Né? A gente efetivamente conseguiu dinamizar a incubadora, nós estamos prestes a ser certificados aí no CERN 1, uh, passamos por todo um ciclo de novos incubados, uh, vimos essas empresas, esses jovens uh, empresários né, uh, desenvolver suas ideias, uh, uh, consolidar seus modelos de negócio, obter financiamento externo e agora estarem se graduando aí, e, e, e se lançando ao mercado um, um monte de prêmios e outros reconhecimentos aí externos né, na, na sua trajetória ao mesmo tempo a gente começa um novo capítulo da incubadora que é essa incorporação do Instituto de Química né que é um, um, um momento importante em que a gente recebe a nossa primeira unidade associada a gente começa a crescer né do campo que era a, a engenharia o Instituto de Física para também abarcar outras das áreas das exatas e a gente espera que esse seja um movimento que uh, efetivamente se desdobre em outras ações dentro da Est né. uh, por tudo isso, né? E a gente está muito feliz e eu queria aqui deixar um abraço muito caloroso a todos os conselheiros da Estia, a todos aqueles uh, uh, uh, membros do clã Estia, né? nossos empreendedores, nossos idealistas, nossos fazedores que uh, acreditaram naquela voz interna que dizia que eles tinham algo a oferecer a mais e que vieram nos procurar para que a gente pudesse ajudar eles a transformar esse sonho em realidade e cada dia mais alguns deles começam a, a mostrar que é possível sim fazer isso, fazer essa transferência tecnológica, fazer essa geração de novos empreendimentos, a geração de, de riqueza e de valor para a nossa sociedade. E vai um abraço especial a toda a equipe de gestão da Estia ali, né? a professora Carla, a Silvana, grande guerreira da Estia, a, a Melina, a todos os nossos conselheiros que têm trabalhado muito, fizemos todo um processo de planejamento estratégico esse ano, entendemos e refocamos bem o que, que a gente quer da Estia, como é que a gente planeja avançar com ela. E então uh, é momento de celebrar, é momento de uh, efetivamente mostrar o que a gente tem feito e também de reafirmar algumas diretrizes e alguns compromissos. A gente quer que a ESTA cresça cada vez mais. A gente tem, agora está começando a trabalhar cada vez mais integrado com o próprio Parquesiente, com as outras incubadoras, com outros parceiros externos. A gente espera em breve fazer um evento de demandas da saúde aí em, em conjunto com a Santa Casa, com a Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre que é uma nova dimensão em que a gente vai começando a tentar gerar aquela aquele espaço de de inter-relação, de serendipity, né, em que uh, empresários, uh, ideadores de novas empresas, uh, pessoas especializadas que têm demandas começam a se encontrar e a gente começa a, ir a partir dessa desse mix tão importante aí de tripla hélice, né, ou de dupla hélice nesse caso, uh, começar a gerar novas ideias. Então uh, temos aí alguns desafios ainda dentro dessa própria lógica da campanha Inovação URGS, no qual queremos dar uma contribuição importante. Temos novas parcerias que estão começando a se afirmar com o próprio ICR, como vai ser dito pela professora Carla hoje, que trabalham essa dimensão um pouco mais dos negócios de impacto, a dimensão social que a gente vai trazer. E temos aí as parcerias com as outras universidades, outros atores do ecossistema de inovação, de Porto Alegre, no qual nós estamos trabalhando muito juntos, esperamos poder fazer coisas cada vez mais juntos com outros parceiros da Regimp, com nossos amigos aí do Rayar, do Tecnopuc, que, que estão muito próximos da gente e com outras várias incubadoras aí, porque todos nós estamos de alguma maneira no mesmo barco e a gente está aprendendo cada vez mais que é juntos que a gente vai conseguir avançar e a gente tem muito mais a compartilhar e a aprender uns com os outros do que a competir. Uh, então, nesse sentido, eu queria deixar um abraço muito grande a todos aqueles que contribuíram, aqueles que acreditaram nessa primeira ideia, né, nossos antigos diretores, diretores da, da Escola de Engenharia, diretores da, do Instituto de Física, por terem apoiado essa ideia quando ela nasceu, a todos aqueles que em alguma, algum momento contribuíram né, nessa trajetória tão bonita que a Esther está começando a, a, a fazer, a todos os técnicos né, que registraram essa história com a TV Engenharia, aqueles que apoiaram ela em diferentes momentos, com todo o nosso pessoal aí do NT, que, que, que eh, trabalhou muito com ela, aqueles que nos ajudaram a montar essa sala de, de pré-incubação, uh, ao SGAI, que foi fundamental nesse momento em que a gente faz essa inauguração, por todo o apoio que ele deu, uh, ou seja, todos aqueles membros da comunidade da, da escola de engenharia e da, do Instituto de Física me tomo um pouco a liberdade aí de fazer uma saudação a esses parceiros, a Física foi um parceiro... Uh, é, incrivelmente é, é, positivo em toda essa trajetória, que é, nunca faltou é, nunca faltou a dar sua contribuição, que sempre esteve presente de uma maneira muito construtiva, e a gente acredita que é, certamente essa é, essa conjunção de esforços, esse explorar desse espaço mais multidisciplinar foi fundamental para que a gente pudesse consolidar a nossa incubadora, e a gente tem certeza que foram só os primeiros 15 anos de uma história que vai ser muito longa, então parabéns a todos. E que bom receber tantos amigos aí. Ah, e um agradecimento especial ao governo do estado, as políticas que ele tem feito, né, principalmente através da antiga s agora SDECT, uh, ao SEBRAE, que são aquelas instituições que efetivamente estão fazendo essa, uh, essa interface entre as políticas governamentais e o apoio a essas iniciativas tão importantes. Né. Que bom que a inovação, que o empreendedorismo estão tão, uh, presentes no novo PDI da URGS. Que bom que a nossa comunidade tenha respondido tão bem a isso. Né? Temos não só as incubadas, os pré-incubados, mas temos até spin-offs que saíram de ações aqui da Este. E a gente tem certeza que é, tudo isso colabora, né? não só para que a Escola de Engenharia cumpra a sua função, mas para que ela também possa expandir muito o horizonte do seu corpo de docente, do seu corpo de ciência, de todos aqueles que, de alguma maneira, entram pela Este e passam a fazer parte da nossa comunidade. Obrigado a todos e, e, e vamos festejar.